Sejam bem vinda aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a fazer esse óleo aqui bomba Ajuda no crescimento do cabelo, além de ajudar também na queda capilar Se você sofre de queda capilar, esse óleo vai ajudar muito você Se você também sofre de caspa, vai ser o seu aliado contra a caspa e queda capilar E no crescimento vai ajudar completamente mudar o seu cabelo Se você é novo aqui, não se esqueça, se inscreva no canal para você poder receber próximos vídeos como esse, para ajudar no crescimento do seu cabelo, ajudar a fortalecer o seu cabelo e outras dicas aqui que o canal oferece para ajudar você. Então, vamos lá com a nossa dica? Para começar na nossa mistura, vou estar tá adicionando tudo dentro desse vidrinho aqui. É ótimo para facilitar a aplicação do produto. A gente vai estar tá utilizando duas colheres de óleo de coco, né? o nó de coco aí. E vamos tá adicionando dentro desse vidrinho. Eu tô usando esse negócio laranja aqui pra facilitar adicionar tudo dentro do vidro sem assim, fazer uma lambança, sabe? Uma coisa que não pode faltar aqui na nossa mistura de hoje é o óleo de rince, meninas. Já tenho falado como é importante adicionar o óleo de rince nas nossas misturas caseiras e também nos cremes, né? para ajudar no crescimento. E hoje não poderia faltar ele, né? Eu vou adicionar o vidrinho inteiro de óleo de rinsa na nossa mistura Não tenha medo de adicionar o vidro todo Caso, ah, é muita coisa, vai ficar oleoso Não vai ficar Pode adicionar o vidro inteiro, cheio mesmo aqui eu vou estar adicionando uma colher cheia de anis, o anis é muito bom para o crescimento do cabelo ajuda também a matar a seborreia no couro cabeludo, é perfeito aqui na no nossa mistura para crescer, fortalecer além de combater a caspa e também a queda capilar, ele vai estar te dando tudo isso em uma só mistura é muito importante adicionar ele, é uma colher cheia Vou estar adicionando uma colher de cravo da Índia. O cravo da Índia, meninas, vai estar ajudando aí na circulação do sangue no couro cabeludo, né? Ajudando as células capilares a crescerem mais fortes, saudável, né? Sim, motivando o seu cabelo a crescer mais rápido. E vamos estar adicionando uma colher de erva doce né, dentro da nossa mistura E você já sabe que erva doce é vida para o cabelo Além de dar brilho, fortalecer, ajuda no crescimento e outros benefícios muito importantes Ela pro, propõe para o seu cabelo Então é muito importante adicionar uma colher dela na nossa mistura Para fechar a nossa mistura, eu vou adicionar uma canela dessa aqui dentro da nossa mistura. Essa misturinha eu deixo descansando três dias. Depois de descansar três dias, eu uso no cabelo normalmente, né? À noite. Se você quiser, pode coar e retirar todos os resíduos que a gente colocou nesse óleo. e só utilizar o óleo mesmo. Eu não retiro porque eu já uso com esse vidrinho só o borrifo no cabelo. Mas se você não tem... Um vidro desse pode estar coando e retirando todo o resíduo das coisas que a gente colocou. Então, meninas, essa misturinha aqui você pode estar utilizando três vezes a duas vezes na semana. Depende de quantas vezes você lava o cabelo. É, eu gosto de estar tá aplicando à noite, né? Porque à noite eu deixo descansar, então o cabelo tá absorvendo todos os produtos e nutrientes que o produto oferece para nosso cabelo. Então, eu não aconselho você a aplicar esse produto e ir até, tipo assim, pelo dia e ir no sol, passar o dia todo no sol, porque óleo e sol, quentura não combina, né, gente? Vamos ser honesta, não combina mesmo. E no couro cabeludo, então, pode estar até a fritar o couro cabeludo. Isso não é bom e a gente não quer isso. Então, eu aconselho você a passar à noite... Assim, seu cabelo fica descansando e absorvendo todos os nutrientes. Além do cabelo, do couro cabeludo, você pode estar aplicando a sobranceira, porque ajuda muito a crescer os pelinhos da sobranceira. E até, né, se caso você tem falhas na sobrancelha, isso vai ajudar muito. Ajudar a crescer a sobranceira, ajudar na queda do cabelo, ajudar na caspa, ajudar no crescimento. Então, que coisa boa, Isso em uma poucas coisas que a gente fez aqui. isso aqui, você vai durar você o mês todo. Depende de quantas vezes você lava o cabelo, não é verdade, mas... Isso aqui me dura um mês, essa quantidade. Caso você lava o cabelo com mais frequência do que eu, né, vai durar menos, né? umas três semanas no máximo. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, porque assim eu posso saber que você gostou do conteúdo que eu postado aqui e que eu posso postar mais conteúdo como esse. Não esqueça, toda sexta-feira tem vídeo aqui no canal especialmente pra você, ok? Então tá, tchau, tchau. Um beijo pra vocês.